Meu nome é Marinete da Silva, meu nome é Mônica Benício, Cris Preta Rara, Preta Ferreira, Érica Hilton, Caetano Veloso, Bia Ferreira, eu sou Dora Alice, Patrícia Pilar, Camila Pitanga, Cláudia Abreu, Maíra Azevedo, chamar? Zélia Dunca, Juliana Borges, Eliane Giardini, Tereza Cristina, Lini Moraes, Maria Marighella, Pablo Assunção, Carmen Silva, Lene... O mundo quer saber. Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? O mundo, o mundo, e o mundo, Marinais. Letícia Colim. Marina Lima. Monique Evelyn. Vindo. Felipe Neto. Juliana Alves. Débora Bela, PETRA Costa. Flávia Oliveira. Leandra Leal. Maria Bop. Lisa Lucinda. Marina Person. Natália Dil. Maria Casadeval. Débora Lam. Mariana Santos. O mundo. O mundo. O mundo. O mundo. Quer saber? Quer saber? E o mundo quer saber quem mandou. Quem mandou? Quem mandou, quem mandou matar matar matar quem mandou matar o mundo quer saber quer saber o mundo quer saber quem quem mandou quem mandou matar matar matar matar matar quem mandou matar Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco Marielle Franco quem mandou matar Marielle quem mandou matar Marielle eu queria saber o que o mundo quer saber Brasileiro. Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle, mandou matar Marielle? Franco? Meu nome é Mônica Benício. O mundo quer saber quem mandou matar Marielle Franco. Marielle Franco. Marielle. Marielle. Marielle. Marielle. Marielle. Marielle. Marielle. Marielle. Quem mandou matar Marielle Franco?